Qual que é a importância que você tem visto da educação financeira, cara? É, como você é empresário há muitos anos, então eu acho que assim não existe to, é, todo o tempo de mercado que você tem como empresário, como dentro dos seus negócios, sem a educação financeira. Mas como é que você tem visto isso, cara, dentro? É, do céu, né? Eu acho ali. Essa é uma pergunta que eu não sabia que ia ter aqui. Vamos pegar rapidinho para responder. Mas eu acho ali que porque assim, é. você tem, tem dois lados, tá? Você tem que gastar para faturar. Isso não é uma coisa Também. que. que é, é proporcional, cara. Eu vou te falar, se eu não eu gasto cara, muito dinheiro em marketing, que é cara. um dinheiro adiantado sem saber se vai ter todo. Olha, eu, sempre Beira, eu sempre muito bem Mas, analisado. Sou tá sempre muito bem analisado. Mas se você não gasta, você não ganha. E aí você tem que saber que. Qual que é a mágica que eu quero ter? Eu vou gastar um para ganhar dois, para ganhar três, para ganhar dez? Enfim. E você tem que conseguir. É, Seguir o plano, basicamente. Você não pode é, sem ter um cuidado muito grande para comprar é, o que vai vender, então volta a expertise e análise do mercado. Eu acho que você tem vários setores da empresa que são igualmente importantes para você conseguir é, distribuir essa verba, para você ter um retorno final muito bom. Eu acho que a educação financeira para a empresa, que eu quero dizer, Alê, é você conseguir. É, tudo que você for gastar de recurso é tá sempre ele vem, ele vem, visando vem, ganhar, vem, sabe? sabe? Ah, ah, hoje em dia a concorrência está muito forte no e-commerce, está muito forte. Se comprar bem, você tem que vender barato para conseguir vender. Então, é, eu acho que fazer essa essa essa análise, essa distribuição em cada uma da, da, das partes da sua operação para você ter o sucesso garantido é é importantíssimo, é crucial, porque uma compra que você faz, você vende 100 mil reais por mês, você tem uma margem de 50%, lá, 100% em cima do teu produto, você gasta 50% para fazer 100%. Ali, uma compra que você faz errada, você já fica com mês no vermelho. Então, a, a análise ela tem que ser, ser muito bem feita e, e, e tem que ser... Eu fujo bastante, e, todos os clientes que eu converso, eu peço para fugir, é, de tendências passageiras. que O cara vai lá e compra um container de negócio que um outro cara já vendeu pra cacete. Não sei como que é, mas tem uma pergunta que eu queria fazer para você. Se eu tô no mercado livre, vale, e tem um cara que já vendeu 5 mil do meu produto, você acha que vale a pena tentar comprar aquele produto para vender igual ou não? Boa. É uma boa pergunta. E, e assim, eu, eu te perguntei da educação financeira porque você é empresário. E, assim, você entrou num ponto... Eu, eu, só uma frase para resumir tudo que você falou, que eu acho que é muito importante. Se todo empresário gastasse entendendo que aquele gasto tá visando ganhar, ele não compraria casa e carro com o dinheiro do caixa da empresa que teria que estar sendo usado para comprar produtos. Então, dividiria isso de uma forma melhor, respeitaria esse momento, assim. Então, cara, tanto a galera de Vélez, quanto a gente, quanto o Sebrae em capacitação financeira. Se, isso, se você não domina isso, é muito importante que você busque ajuda nisso, porque no teu crescimento você vai ter a falsa sensação que você está rico e você pode fazer tudo. E na verdade tem que estar muito claro que você gastou para voltar. E aí, com o que você vai fazer, o que você quiser com o seu dinheiro apurando o lucro lá uma vez por ano vai lá e tira 15, 20 mil reais, compra o que você quiser. Ah, deu para tirar 50, vai lá e gasta 50, mas ali, aí você faz o que você quiser. Tá? Isso, é, eu, eu, isso eu concordo, entendi agora melhor a pergunta, eu concordo plenamente, mas agora eu vou te fazer uma outra, um outro questionamento. O Brasil, cara, é um, é um país que o pessoal se vira, você não isso, é. certo? se vira. Eu acho que a educação financeira tem que existir desde o dia 1, só que ela não pode atrapalhar também para crescer. Tenho certeza que quando você começou lá atrás, você misturava uma conta com outra e fazia, e comprava e vendia de manhã para comprar tarde. Cara, todo mundo fez isso para ser empresário. o então, cara que está começando não é nenhum pecado fazer isso. Mas quando ele chega num determinado ponto, sim, ele precisa daí começar a fazer essas divisões: com pessoa física, com pessoa jurídica. Precisa entender que tudo que ele gastar na física é para voltar, é tudo que ele gastar na jurídica é para voltar é, o recurso a mais para a empresa, porque é assim que o negócio gira, né? É assim que o negócio sobrevive. Assim. Tem muita gente aí no. no eu vejo, eu fico vendo lá Instagram ali, não, às vezes, não. vejo um pessoal falando, não, mas eu comecei com o real na empresa, esqueci do puta, cara, eu vou te falar que. Então o cara é um gênio, porque a gente não começou assim, não. A gente começou tirando tirar um lugar, tá no um outro, fazendo, tentando fazer, fomentar o um negócio o negócio parecer. Não. E... Você gosta, cara. Cara, concordo totalmente. O, que, o, que é, o problema então, não é nem misturar. É de o problema começo. é o cara, ele, tipo assim, a. É, é. A, gente, a gente tem um problema que é, é isso, a gente isso, esquece isso, isso, como isso, isso, ser humano isso, isso, muito isso, rápido isso, a nossa isso, situação isso, passada, curta assim. Isso, você isso, você isso, esquece isso. como é que você estava seis meses atrás? Então, às vezes, a pessoa ela sai de um emprego de R$ 1.500 e aí o começo dela começa a dar certo, mas ela já não cabe mais nos mesmos R$ 1.500. Aí ela quer ganhar oito, ela quer ganhar nove, ela quer tirar dez. Então, o problema não é nem tá misturado, o problema é que ele tá tirando o dinheiro que teria que ser usado para a empresa e ele tá gastando errado aqui do outro lado então naturalmente como você falou assim cara a gente mistura com certeza né é cartão de crédito pessoal é, é pô, porque PJ é muito mais difícil de você ter crédito do que se você como pessoa física como pessoa física se você for assalariado cara você vai às vezes abrir um e-commerce tendo 20 pau de limite de cartão de crédito 30 mil 100 mil reais de limite de cartão de crédito na é pessoa física você não vai usar isso a seu favor vai Vai desenhar contabilmente da forma correta, retirada de lucro, vai sentar com o teu contador e vai fazer e vai usar. O erro da galera é, às vezes eu pego o seller aqui e falo, pro cara, quanto você ganha? Aí ele fala, não sei, tá tudo no bolo. Não, independente se está tudo no bolo, você consegue colocar na frente, isso é pessoal, isso é da empresa. Isso é pessoal, isso é da empresa. Porque senão, às vezes, a gente pega a operação, tipo, ah, tô vendendo 40 mil reais. Aí o seller vira e fala, não, meu custo de vida é 8 mil por mês. Eu falo, cara, se você tem uma margem de contribuição média de 15%, você está dando 2 mil de prejuízo por mês para a tua empresa, só na tua retirada. Então, assim, fazer conta, né? E é difícil, porque a gente não nasceu assim. Então, é esse cuidado que eu acho que é uma puxadinha de orelha. Ou o cara que pega empréstimo do Mel e compra BMW, entendeu? É, Essas isso isso que não pode acontece acontecer, acontecer realmente. Até porque você tem que te fomentar o negócio para daí chegar em determinado momento você conseguir tirar o que você quer. É, o negócio tem que ser fomentado. É isso que vai te trazer mais um curso, né? Para a tua pergunta, você tinha me falado sobre sobre comprar um produto que alguém já vendeu 5 mil seis mil unidades existem dois dados e aí eu vou falar de Mercado Livre porque ele é o, o onde entrega a maior informação para gente né como análise de dados os outros entregam mais vendido mais relevante a ah, menor preço cara isso não é preciso para gente porque mais relevante por quê né então a gente fica meio no escuro Mercado Livre não você consegue acessar e saber tipo usando ferramenta de BI você consegue ver, né? A minha inteligência, você vê o detalhe disso. O que determinaria para mim, tá? numa escolha dessa que você falou? Primeiro, eu puxaria, ah, eu tenho 5 mil vendas no total. Eu iria ver quando é esse período histórico. Porque no mercado livre ele marca desde o dia 1 do anúncio do cara. Então pode ser que ele tenha essas 5 mil vendas em 100 dias. Aí eu vou falar, caraca, 5 mil vendas em 100 dias? Espera aí, tem um, tem um negócio aqui. Como pode ser que ele tenha 5 mil vendas em seis anos que o anúncio dele está no ar, como a gente já pegou casos aqui. Aí, cara, então tá, peraí, pode, pode não ser tão bom. Beleza. O que, que eu faria no segundo passo? Segundo passo é puxar a venda dele diária. Dá para a gente fazer. Segue o seu concorrente e analisa. Aí eu vou falar, legal, ele tem 5 mil no acumulado em, em um ano, tudo bem. Só que ele está vendendo ainda 30 peças desse produto por dia. Peraí. Produto legal, um produto de 900 peças por mês. Então esse produto ainda está aquecido. E antes de comprar, eu faria uma análise que é entender a sazonalidade daquele produto. Porque pode não ser o momento de eu comprar aquele produto. E esse produto pode estar numa baixa e essa alta pode ser... Eu estava olhando hoje ventilador. Estava com o Tales aqui, que é um amigo nosso até da, da escola do João aqui, que ele, a filha dele estuda com o meu filho e tal estava fazendo uma análise, estava fazendo uma análise com ele aqui. Eu estava analisando o ventilador. Cara, a gente viu a curva de ventilador começa agora a se aquecer, vai chegar no pico em dezembro, para cair tipo 150% de dezembro até março, hora que o frio começa, ela mergulha. Então, tipo, cara, é o momento. Ah, vai chegar daqui dois meses. Legal, você vai estar tá pegando a curva subindo. Ah não eu vou importar para chegar em abril do ano que vem eu vou pedir lá em dezembro cara não é o momento ele vai chegar no momento mais baixa possível você vai ter dificuldade em escoar isso daqui eu então, acho que são três fatores legal tá? esses três fatores que eu analiso e agora eu vou te fazer agora outra pergunta daí eu tô te devolvendo é, o ventilador ele vende tá. de julho a dezembro o horário a dezembro. Super legal, bem, né? só que se ele vende pra, vende pra você Ele vende bem para todo mundo Então, por exemplo, se eu sou o empresário Eu vou comprar ele em fevereiro para começar a vender em julho para ter mais margem, na teoria Porque daí eu vou apertar a fábrica que não vende ventilador Durante os primeiros seis meses Porque se eu não tô vendendo pro dia final Ele também não tá vendendo para pro... Então assim tudo é uma análise, isso que eu quero dizer, tudo é informação ali. Você acabou de falar do ventilador. jogador, em todo momento certo, há dois meses atrás era o momento certo de eu comprar, para agora começar a jogar para o mercado. Então, é, é, voltamos do princípio ali da, da live, né?